Oi, gente! Vocês estão sabendo que estão rolando as inscrições para o vestibular do IEF Sul de Minas? Hoje eu vou trazer aqui para você um passo a passo de como se inscrever no vestibular. Vem comigo! Bom, pessoal, vocês vão entrar aqui no site do IFSU Sul de Minas, né, o nosso portal, e aí você clica aqui em Vestibular, no cantinho direito. Dentro da página do vestibular, aqui tem todas as informações necessárias, tem a página do superior, do técnico do processo seletivo e o manual do candidato. Aí você clica aqui em cima em inscreva-se e acompanhe sua inscrição. Quando você entrar nessa página, você vai clicar em entrar com gov.br. O que é esse gov.br? É uma página do governo federal que não é gerenciada pelo IEF de Minas e que a gente não tem acesso. Então a gente não tem como recuperar senha, não tem como fazer cadastro de ninguém, isso é o candidato que tem que fazer no próprio gov.br, certo? Esse gov.br é utilizado para acessar a página do Enem, ele é utilizado para acessar a página do INSS e de outros serviços públicos. Então, pode ser que você não saiba, mas já tenha esse acesso por estar cadastrado em outro site, tá bom? Então, você entra aqui e se você tiver qualquer dúvida, a gente vai deixar aqui nessa parte do vídeo um link para a página do gov.br que explica sobre o cadastro, tá certo? Aí você clica aqui em entrar. No meu caso, eu já tenho o acesso, vou colocar o CPF aqui, né? Digitei o CPF vou continuar. E aí, nesse momento, eu coloco a senha. Pronto. Essa é a página do candidato, né? a área do candidato. Então, você vai procurar aqui o edital que você quer acessar. No caso, eu quero me inscrever para um curso técnico integrado. Então, é esse edital, 168-2021, cursos técnicos integrados. E eu vou clicar aqui em inscrever. O sistema vai me perguntar, você tem certeza que esse é o edital que você quer? Eu vou olhar de novo e falar, sim, esse é o edital que eu quero, porque eu quero curso técnico integrado. Eu já li o edital, eu já sei todas as regras que estão lá. Então eu vou clicar aqui e vou acessar a página do para me inscrever no edital dos cursos técnicos integrados. Clique em continuar. Aqui dentro ele vai trazer todas as minhas informações pessoais, porque como eu já tenho cadastro, ele vai puxar esses dados. Às vezes, como eu disse, você não sabe da sua do seu cadastro no gov.br e aí você tem que é, ele vai trazer os dados também. E você tem que conferir todos os dados, certo? O que é, que é o mais importante de ser conferido aqui? Os nomes, os documentos, etc., endereço, os meios de contato. Isso é essencial, porque porque é por meio desses dados que a gente entra em contato com os candidatos. Então, a gente precisa de um e-mail válido e de um celular válido, tá? É muito importante prestar atenção nesses dois campos, principalmente. Confere os documentos, se está tudo certo, endereço, é, a informação sobre os seus pais. E aí, aqui embaixo, você tem que clicar que você autoriza o envio de SMS e que você autoriza o envio de e-mails justamente para que a gente possa se, é, se comunicar com vocês, tá bom? Clique em próximo. Nessa página, você seleciona o curso que você quer ingressar. Aí, você ainda não sabe, às vezes, o curso que você quer exatamente. No nosso é, canal do YouTube, o TV Sul de Minas, a gente tem lá um catálogo de cursos com os principais cursos e, e você pode se informar, ver cada vídeo, às vezes o vídeo do curso que te interessa, às vezes você está em dúvida em dois cursos, você pode escolher por meio do, do catálogo de cursos, então se você tiver qualquer dúvida sobre o curso, não deixe de acessar o catálogo de cursos, tá bom? Aí aqui eu vou selecionar meu local de ensino, eu vou selecionar o campus Machado, o meu nível de ensino é técnico integrado, a modalidade é curso presencial e o curso desejado eu vou selecionar aqui técnico em agropecuária. E você seleciona o regime de estudo. Quando você clica aqui, ele tem aluno externo, aluno residente, residente Essa seleção não significa necessariamente que você vai estar com uma vaga para alojamento reservada, tá? Porque isso aqui trata sobre residir ou não no campus, né? Que morar no campus. Então, é, você seleciona qual é a sua intenção. Se você quiser residir no campus, dentro do, do próprio campus tem um edital para se candidatar ao alojamento ou tem um outro processo seletivo. Então, você tem que se informar lá no campus, tá bom? Eu vou clicar aqui em aluno externo. E aí eu coloco em próximo. Então, eu já selecionei meu curso e o campus em que eu quero estudar. Essa página é sobre ações afirmativas. Para as ações afirmativas, a gente tem um, um conjunto de vídeos que a gente vai deixar um card aqui também que vocês podem acessar para poder conhecer melhor sobre as ações afirmativas, tá? Se você, é, mesmo vendo os vídeos, não tiver informação completa sobre qual é a sua ação afirmativa, a gente tem um quiz aqui, ó. basta clicar nessa parte, responda o nosso quiz, que você vai conseguir acessar a página do quiz e responder as perguntas e ele vai te direcionar para a ação afirmativa mais adequada para você, certo? Aqui tem a legenda, né, explicando EP, escola pública, PCD, pessoa com deficiência PPI, preto, pardo indígena e RF a renda familiar menos que um salário mínimo e meio por pessoa Então aqui eu vou colocar que a minha concorrência é aluno de escola pública porque eu sou aluno de escola pública e aqui nas ações afirmativas eu vou escolher a minha ação afirmativa Mais uma vez, se você não conseguiu definir qual é a sua ação afirmativa, acesse o quiz, acesse o nosso canal do YouTube, que já tem o link aqui, o card, que você vai conseguir entender exatamente e escolher a sua. E cada ação afirmativa tem um número de vagas que são reservadas para ela. Então, presta atenção exatamente nisso, para se inscrever direitinho na ação afirmativa que é para você que tem as vagas que você espera, certo? Então, eu vou me inscrever aqui na L5, que é de candidatos de escola pública exclusivamente, que é a minha condição. Então, o sistema me pergunta se eu tenho certeza que essa é a minha ação afirmativa e me fala, você vai ter que comprovar, tudo bem? Para mim, tudo bem, eu aceito, porque eu sei que essa é a minha ação afirmativa adequada. Aí, eu clico em Próximo, aqui embaixo. Nessa página você tem que inserir as suas notas do ensino fundamental, por quê? Porque o ingresso vai ser por meio da análise do histórico escolar, certo? Então você clica aqui e coloca a sua nota em língua portuguesa e matemática. Então aqui tem todas as minhas notas registradas, certo? E se você não tiver certeza sobre como inserir sua nota, Acesse o edital no item 15, está explicando direitinho o que fazer em cada situação, mesmo quando a nota é diferente de, dessa escala que a gente usa, que é de 0 a 10, tá bom? Então não deixe de ler o edital. Aí vou clicar em próximo. Agora chegou a hora de inserir o meu comprovante de notas. Eu vou escolher um arquivo, aqui no meu computador, Tá aqui o meu arquivo que está com os meus... Históricos escolares todos juntos, né? nesse PDF, e vou clicar em Enviar. É importante clicar em Enviar antes de passar para a próxima página, porque senão não salvo meu histórico. Então vamos lá, Enviar. Pronto, meu comprovante foi enviado com sucesso. E agora eu posso visualizar o arquivo, então clica aqui em visualizar, e se você abrir e ver que ele está errado, que não era esse arquivo que você colocou errado, você clica em excluir e faz esse procedimento de novo, certo? Mas o meu está certo, então eu vou passar. Próximo. Essa página é muito importante, esse é o questionário socioeconômico. Nesse questionário você tem que responder os seus dados, por quê? Eles não são necessários para fazer sua seleção. Isso não define se você vai entrar ou não. Mas eles são necessários para a gente usar esses dados para definir as nossas políticas internas, tá? Então, responde certinho, por favor. Gente, terminei de responder o questionário socioeconômico, certo? Vou clicar em Próximo. Pronto, minha inscrição foi realizada com sucesso, esse é o número da inscrição. Aí aqui tem todos os meus dados, os dados do curso que eu escolhi, tá? Se você tiver algum problema, olha aqui e fala, nossa, saiu o curso errado, alguma coisa assim, você pode clicar em voltar para a área do candidato e lá você pode clicar em alterar acompanhar sua inscrição e você pode mudar alguns dados. Se você tiver qualquer dificuldade, copie esses dados ou faz um print da tela e envia por e-mail para o vestibular, que aí a gente pode auxiliar, tudo bem? E pronto! Com a inscrição finalizada, essa é a área do candidato. Então vai estar aqui seu nome completo e vai ter os editais em que você se inscreveu. Eu quero ver como que ficou aquela inscrição que eu acabei de fazer, do edital 168. Vou clicar em acompanhar alterar. Aqui dentro vai ter todas as informações. Se você precisar alterar algum dado, você pode clicar aqui no dado que você deseja alterar. Por exemplo, eu vou alterar a seleção do curso. Eu não quero mais que seja técnico em agropecuária. Então eu vou clicar para técnico em alimentos. O regime de estudo, aluno externo novamente. Eu confirmo as alterações. E pronto, meus dados foram alterados com sucesso. Eu posso voltar e aqui vai estar o meu novo curso selecionado. As principais informações podem ser alteradas diretamente pelo candidato nessa página. E aqui você pode acompanhar. Quando o comprovante definitivo de inscrição estiver disponível, você pode clicar aqui que vai aparecer o link e vai aparecer um comprovante completo com todos os seus dados e todos os dados da sua inscrição. Então é isso, de volta aqui à área do candidato. A gente viu que o processo é muito simples, é muito fácil. Pessoal, uma dica super importante é você ler o edital antes de começar a inscrição. Assim você fica preparado, você tem todas as informações e os documentos que são necessários. Acesse o portal do IFSul de Minas que aparece nesse vídeo e baixe o edital. Lá você também pode acessar o Manual do Candidato, as dúvidas frequentes e todas as informações necessárias. Se você tiver qualquer dificuldade, mesmo assim, pode entrar em contato com a gente por meio do nosso e-mail, que é o vestibular.ifsudminas.edu.br. E o IFSUL de Minas deseja uma boa sorte a todos os candidatos.